falar uma coisa aqui para você se você comprou o seu imóvel no ano de 2019 2020 21 até 2022 e você tá vendo o valor do teu imóvel baixar é porque com certeza você não fez uma boa negociação tá você não fez uma boa negociação e no vídeo de hoje eu vou te mostrar o motivo pelo qual esse tempo que eu falei agora atrás não foi o melhor momento para comprar e qual é o melhor momento para comprar o um imóvel. Então fica no vídeo, assista até o final, porque eu tenho certeza que vai fazer uma grande diferença para você que vai comprar, está procurando, pretendendo comprar o um imóvel e também vai abrir aí os olhos de muitas pessoas que compraram ou vão pôr para vender, estão pensando também em comprar o um imóvel. Então assiste o vídeo até o final. pessoal seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal meu nome é Márcio Guimarães eu crio conteúdos para o mercado imobiliário falo sobre bancos sobre taxa de juros ajudo pessoas a serem aprovadas no financiamento e bom o vídeo de hoje não é para falar sobre o aumento da taxa de juros que aconteceu agora no início do mês de abril que o banco aí a caixa aumentou as suas taxas eu já disse que não vou criar conteúdo jornalístico até porque eu não sou jornalista o meu intuito aqui é mostrar algumas informações importantes que existem no mercado no mercado tanto financeiro quanto no mercado imobiliário para você que é investidor para você que você que tá querendo comprar o um imóvel ou seja ajudar as pessoas de uma forma diferente quando eu iniciei esse vídeo aqui eu falei que as pessoas elas compraram o imóvel no momento errado falei não sei se você lembra que se o teu imóvel está você comprou ele por um valor vamos lá dizer um milhão de reais você fez o financiamento você sabe que o financiamento vai fazer com que o imóvel aí o valor do, que você vai pagar é maior do que um milhão de reais se o teu imóvel está baixando de preço é porque realmente você fez uma péssima negociação quando se fala em venda de imóvel qualquer corretor ele não pode pelo menos é o que eu faço ele não pode pensar apenas é o melhor apenas não não pode pensar em valor não pode pensar em comissão não pode pensar e na verdade todos os corretores deveriam pensar sim em solucionar o problema do cliente com os desejos do cliente com a vontade de compra do cliente na melhor negociação. Não é no melhor imóvel, porque todos os clientes buscam o que é melhor para ele. Mas é a melhor negociação e a melhor e o melhor imóvel dentro das condições do cliente, dentro das condições do mercado, para que a negociação seja sadia, seja uma negociação é, importante para a vida desse cliente. Pelo menos é isso que eu imagino. Então, por isso convido você a escrever aqui embaixo para mim como foi a sua negociação e se realmente você está insatisfeito ou satisfeito com o imóvel. Então vamos lá, se você comprou o um imóvel por um milhão e hoje ele está valendo 930 mil, ele perdeu aí uma porcentagem é, e realmente o valor de mercado estava acima do valor que realmente foi vendido para você. Se você comprou um valor de um imóvel que realmente o valor dele está aumentando, ou seja, realmente você fez uma boa negociação, com certeza este corretor te ajudou e alimentou todos os seus desejos e informações para a compra daquele imóvel da forma correta. E quando eu digo que o momento não era e agora é o momento, mesmo com o aumento da taxa de juros, eu vou te mostrar e vou te dizer o porquê. Vamos lá. Toda vez que existe um aumento perdão, uma baixa na taxa de juros, né? Ou seja, o juros está baixo. O que acontece no mercado imobiliário? Todas as pessoas elas buscam crédito imobiliário porque o crédito está mais fácil e os bancos eles oferecem o crédito mais facilmente mesmo fazendo análise de risco para que você possa comprar o seu imóvel e com isso muitas pessoas estão comprando imóvel e as construtoras acabam utilizando a lei do mercado que é quanto maior o número de pessoas buscando ou seja menos estoque eu tenho então eu consigo automaticamente elevar o meu valor de mercado por N condições, tá? Não é só pela busca, mas aumentou é, material de construção, aumentou isso, aumentou aquilo, valorização do bairro, da região, do, do imóvel, ele vai aumentar, obviamente, o valor do seu imóvel. Você vai é, comprar um imóvel mais caro com taxa de juros mais baixa, certo? Se você não se recorda muito bem, deixa eu te lembrar aqui que... Acredito que foi em 2018, 2019, agora eu não, não consigo, mas a taxa Selic teve aí a 2 alguma coisa, né? E as taxas de juros estavam aí, eu criei vídeos aqui no meu canal a respeito disso, você vai encontrar fazendo um tour aqui, então dê uma olhadinha aí depois que terminar esse vídeo e procura lá que você vai verificar que existia taxas de juros mais baratas, em torno de 5, 6 e até... Os bancos criaram oportunidades de financiamento melhores como taxa poupança. Você lembra muito bem disso? Taxa fixa, mais taxa, mais uma taxa poupança. E muitas pessoas caíram nisso, entraram, fizeram financiamento. E eu falei a respeito disso que era uma boa oportunidade para quem estava comprando no período curto, de um a dois anos para quitar. Automaticamente os juros aumentaram, ali que foi para 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. tá aí para cima e esse valor, obviamente, tendo um teto, ficou muito alto. E muitas pessoas estão vendendo seus imóveis porque não estão conseguindo pagar. Você é uma dessas pessoas? Está acontecendo isso com você? Escreve aqui para mim, aqui embaixo, para eu saber se realmente você entrou nesse tal de financiamento com taxa de poupança ou seja fixa mais poupança eu quero saber então quando existe um, uma, uma taxa de juros menor maior a procura de imóveis e os valores aumentam agora o que que está acontecendo e por que que agora é o melhor momento para comprar o um imóvel mesmo com taxa de juros alta você quer saber então clica aqui, deixa seu ok se você está gostando desse vídeo, deixa seu like aqui para mim Me ajuda a criar conteúdos relevantes assim como esse que tem preparado para você Para ajudar outras pessoas, o YouTube vê que realmente o vídeo é interessante e indica para outras pessoas E você pode estar ajudando uma outra pessoa assim como você está sendo ajudado agora A comprar o imóvel no momento certo Toda taxa de juros quando ela está alta, ela é cíclica, eu sempre falo isso, ela vai baixar e quando as taxas de juros estão altas o que que acontece diminui a procura por compra de imóveis e o que que acontece com as construtoras deixam de faturar deixam de vender então muitas construtoras têm sim estoque e precisa vender esse estoque e quando isso acontece existe uma Alta da taxa de juros, a procura baixa, o valor dos imóveis que estavam em cima vão começar a baixar um pouquinho. Estou dizendo que isso é regra e que isso vai acontecer em todas as construtoras e toda não tem construtoras que não abaixa um centavo, independente se o juros está alto ou está baixo. Mas se você está comprando imóvel e você tem um bom corretor de imóvel, um consultor imobiliário, um assessor imobiliário, bom aí você realmente está com uma pessoa um braço direito do teu lado para resolver e buscar as melhores oportunidades para você as construtoras começam a, a facilitar a compra do imóvel deixa eu te falar uma coisa aqui em Curitiba onde eu trabalho tem construtora dando mais de um milhão de reais em imóveis de 4 milhões ou seja, Ou seja, um milhão, um de, milhão reais, de reais, cara, cara. cara. Então, existe imóveis de 500 mil que estão dando 50 mil de desconto. Existe imóvel de 200 mil que as pessoas estão dando 30 mil, 40 mil de desconto que não ia dar desconto nenhum se os juros realmente estivessem baixos. a procura e todo mundo estivesse comprando. Então, agora, é o momento de você comprar mesmo com a taxa de juros alta. Por quê? Por quê? Esse é o... É o, é o minhãozinho desse vídeo. Porque lá na frente... Por mais que você pague hoje uma, um valor mais alto, daqui um ano mais ou menos, você consegue fazer a portabilidade. Ou seja, você consegue, você tem na mão ferramenta para negociar com o banco e baixar os juros do teu financiamento. Baixando os juros do seu financiamento, o valor do imóvel que você comprou continua sendo o mesmo. No contrário, não é verdade, porque se você comprou lá em cima o valor com juros aqui embaixo, você agora não consegue negociar com quem você comprou para baixar o valor do imóvel porque o teu juros estava baixo. Entendeu por que este é o momento? O momento de comprar é agora, quando você tem um bom corretor de imóvel que vai encontrar as possibilidades de imóveis com boas negociações para te oferecer. E já vou te adiantar aqui o seguinte, não são todos os corretores de imóveis que têm acesso a essas informações. Então, busque um bom corretor, tenha uma assessoria imobiliária importante que com certeza você vai fazer uma boa negociação.